Como é que é pessoal do meu canal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário de Angolano na Gringa. Bem, como podem ver, eu estou aqui no campus da Universidade RUDN, né? Uma das melhores universidades a nível mundial. A Universidade de ita acho que não dá para ver. E aqui, né, eu consigo ver os dormitórios, né? Os dormitórios da universidade. Então, no vídeo de hoje, eu vou tentar mostrar para vocês, nesse caso, dos dormitórios da universidade. Como é que nós vivemos aqui como estudantes estrangeiros, né? Ah, eu vou tentar mostrar como é que... São, nesse caso, os dormitórios da universidade, são bonitos, são como a forma que vivemos e tudo mais. Então é isso aí, pessoal. Fiquem comigo até o final do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se é a primeira vez que visita o meu canal. Se é a primeira vez que estás aqui no meu canal, não se esqueça de se inscrever e deixar um like aí se, gusta, se gostar do vídeo, ok? Então é isso aí, pessoal. Vamos para o vídeo. É isso e yeah, a pessoal, como podem ver, uh, acabei de entrar agora praticamente uh, no local onde ficam os dormitórios. E yeah, todos esses prédios que conseguimos, né, né? Que podem ver aí, são os dormitórios universitários nesse caso. Dormitórios da Universidade da Amizade dos Povos aqui na Rússia, em Moscou. Aquele prédio lá também, dormitório, este é dormitório, todos esses são dormitórios universitários. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, nesse caso, para o dormitório em que eu vivo, né? Ah, é porque nós podemos simplesmente, nesse caso, entrar né, para aqueles dormitórios em que nós somos residentes. A não ser que estejamos aí visitar um amigo, né? mas temos que ser, nesse caso, estudantes da universidade. Se não formos estudantes da universidade, não poderemos entrar no dormitório, simplesmente para estudantes das universidades. Bem, o meu dormitório é este aqui. Este que está lá em frente. É lá onde eu vivo, né? E bem perto do dormitório, nós temos uma área de esporte gratuita para todos os estudantes. Ah, normalmente, os estudantes vêm aqui durante a noite, né? no período das 18 horas, vem fazer exercícios físicos e tudo mais. Então é uma área completamente gratuita, simplesmente ah, para os estudantes da universidade. Mas eu creio como é uma área aberta, né? eu creio que qualquer pessoa, mesmo se não for estudante, não for da universidade, pode simplesmente vir aqui né? e fazer as suas atividades físicas. Yeah. Então, este é o meu dormitório, não é? aqui é a porta, eu vou no terceiro andar lá no terceiro andar, já consigo daqui ver o quarto em que eu vivo. Então, eu vou tentar, nesse caso, entrar aqui para mostrar como é que é, como é que funciona, porque ao entrar, né, eles pedem, temos uma, um, nesse caso, um documento que temos que colocar para a porta poder abrir. Então, aqui é a entrada, né? Como então, podem ver, a entrada, a entrada... Eu tenho então, normalmente quando entramos. Ah, normalmente quando entramos e nos deparamos com essa máquina, essa máquina aqui é que controla a nossa entrada. Então, o que podemos que fazer é colocar lá nosso cartão de estudante ou cartão da universidade e ela automaticamente vai se abrir e nós podemos passar. Yeah, então, aqui no, na parte né, da, do dormitório. Está dividido em duas partes. tem a parte A que é naquele lado e tem a parte B que é nesse lado. Eu vou na parte B, que é onde eu vivo nesse caso. Vou na parte B. Eu vivo no terceiro andar. Vou tentar aqui mostrar como é que é o meu quarto, né? No terceiro andar. Segundo andar. e terceiro andar Ué. e a pessoal então esse é o aqui é o terceiro andar conforme podem ver todos todas as portas castanhas são quartos né? quarto de estudantes ah, nesse nesse dormitório ah, é de quatro pessoas tem quarto que tem três pessoas tem quarto que tem duas pessoas eu vou mostrar este este quarto aqui, vou entrar agora, yeah. então entrando no quarto, entrando no quarto já vemos o Miranda aí, todos já conhecem, yeah. então logo ao entrar ao lado esquerdo normalmente tem um local onde coloca-se o casaco devido ao frio né, e os tênis e tudo mais, e depois do lado direito tem a mini cozinha né, para os estudantes né, prepararem a sua, as suas refeições, onde coloca tudo e tudo mais tem as leiras né? yeah, basicamente isso e entrando no quarto nesse caso o quarto normalmente uh, tem quatro né é um como é que se diz De lixo né? uh, para estudantes normalmente alguns estudantes colocam esses esses lençóis né? para não Nesse caso, caso é um estudante, ou a luz que acesa, não desperta o bar e tudo mais. Yeah, normalmente, por isso, normalmente, a cama de baixo é a cama mais disputada, como podem ver. Cama yeah. yeah, dos a Cama mais disputada porque tem a oportunidade, nesse caso, de esconder né, com sol e poderem ficar aí cobertos e tudo mais. Já de cima não tem essa possibilidade. Então, tá aí. Grande tá atalho a trabalhar. Já. Yeah. Temos aqui um estudante. Uh, Me quebrou. Yeah. Ele é voz, ele é de Côte d'Ivoire e está aqui no dormitório. Então como podem ver aqui tem quatro pessoas, né? Tem a cama ali, tem outra ali, tem outra aqui, tem outra aqui. Yeah. Então, deixa-lhe perguntar como é que é. Viver aqui, nesse caso, no dormitório e tudo mais. Uh, tu bem viver aqui, dando da sua? E como é de deitar então, um safé aqui que tu habitei? 2 mãos E como é de deitar um safé que tem tinha aqui? 2 mãos 2 mãos 2 mãos 2 E está baixo? Está Ok, merci, merci yeah, então é basicamente isso Esse aqui é o quarto, né, nesse caso É o dormitório Esqueci de mostrar Tem a área, nesse caso aqui, onde tem uh, O guarda-fato, né, onde podem colocar as roupas e tudo mais Yeah, que é bem grande na verdade e está embutido na parede yeah, então eu vou sair para mostrar nesse caso a cozinha como é que é e yeah. yeah, pessoal então saindo do quarto nesse caso tem pessoas que lavam roupas né? colocam aqui nesse estendeiro, mas tem um local certo aqui onde os estudantes normalmente colocam ou podem lavar as suas roupas e colocar então, todos os quartos têm devidos números, estão bem organizados, são, nesse caso, quarto para os estudantes, conforme podem ver aí. Cada quarto deve ter três, quatro estudantes, e, o que é bom, né? Porque então, normalmente é estudantes de línguas diferentes, países diferentes, culturas diferentes, e pode-se acabar aprendendo mais, o que é bom, né? Aprender sempre mais. Então, a. Uh, Normalmente no final do corredor ficam sempre, nesse caso ficam sempre as, a cozinha, o quarto de banho e o lavatório. Mas antes de mostrar a cozinha, o quarto de banho e o lavatório, eu quero vos mostrar o banheiro, né? Vou descer aqui as escadas. Vou descer. Eu estava no primeiro andar, vou descer aqui as escadas. E vou até o primeiro andar. Bem, eu estava no terceiro andar na verdade. <risos> Vou descer até o primeiro, não sei se já tá aberto, porque aqui tá, estavam tá fazer uma renovação e tudo mais, sim, já tá, sim, então já tá aberto, eu vou sair no outro lado, porque eu, como eu havia vos dito, tá dividido nesse caso, aqui tá escuro, né, Acho que as lâmpadas estão apagadas, tem os restantes que apagaram e tudo mais. Yeah, conforme eu vos dito, tá, os dormitórios normalmente são divididos em duas partes: tem a parte A e tem a parte B. Então, eu vou agora para a parte, nesse caso, vou para a parte B, para vos mostrar também como é que é. Uh, o que eu esqueci de falar, né? É que aqui na recepção, no primeiro andar, temos, nesse caso, uma cantina, né? Onde pode-se pode -se comprar comida e tudo mais. Conforme podem ver, está recheado. E, ah, então, aqui pode-se comprar comida, água, essas coisas assim. Coisas, coisas básicas, né? Que os estudantes podem comprar. Então... Vou mostrar, nesse caso, primeiramente o banheiro, né? Uh, vamos lá embaixo normalmente, tipo uh, em cada em cada corredor é? em cada corredor de, de, de, de, né? de dormitório tem uma determinada cozinha e tem um determinado quarto de banho e tudo mais mas para banho, especificamente para banho, todo mundo banha nesse caso no uh, subterrâneo tem um, aqui, onde eu acabei de entrar né no subterrâneo, é aqui onde tem os banheiros, na verdade. Então, opa, pela câmera parece tudo estranho, né? mas estando aqui é diferente. Você né? está assim, no banheiro, você pode se encontrar com muita gente. ou Não sei se posso entrar aí com câmera porque vou encontrar pessoas nuas, mas aqui talvez eu possa entrar com câmera porque é onde normalmente as pessoas lavam as roupas, né? as pessoas lavam as roupas e vêm estender aqui. Temos direto a ferro de engomar e tudo mais. E a diferença é que aqui é bem quente. Mesmo quando lá fora está nevar aqui é bem quente. Tem aquecedores e tudo mais. Então a roupa sempre uh, tende a secar muito, mas muito rápido. Então, é basicamente isso. Aqui nesse caso estenderam, né? onde as pessoas tendem lavam roupas. Uh, yeah. Basicamente isso. Agora, vou, nesse caso, mostrar aqui as cozinhas. Não posso entrar aqui, mas vou entrar mesmo. Aqui é o quarto do banho. Tem pessoas aí a banhar. <risos> yeah. uh, só para deixar claro né, que este dormitório é simplesmente para rapazes. Tem dormitórios que é conjunto para rapazes e para meninos. Uh, uh, normalmente aqueles dormitórios são. para ter mais pessoas e tudo mais. E é muita confusão. Meninas e rapazes, todos no mesmo quarto de banho. Epá, sabem como é que é, né? <risos> sabem que pode acontecer, que não pode, mas nada disso acontece. Sai é agora do subterrâneo, nesse caso. Vou subir novamente. Para vos mostrar como é que fica, nesse caso, ou como é que é a cozinha né? um, de cada corredor ou de cada etapa. Ah, esqueci a palavra em português, também vem em mente em russo. Aqui também é um. Como podem ver, esse é né? um. Esse corredor, né? Parece que todas as portas são gravitórios. São quartos, né? não tem estudantes. Aqui é o, a porta do diretor, nesse caso desse corredor os né? paras. Conforme podem ver aí, o UDN. os o SISPIR, do SISPIR, o SISPIR, o Estou yeah. cansado até. <risos> yeah, então, tudo isso... Todos esses são quartos, né? não tem estudantes e tudo mais. A maioria dos estudantes sempre está trancada no quarto a estudar. Depois estamos em momento de prova. Então a maioria das pessoas ficam sempre no quarto. Então, o que eu queria mostrar é aqui, essa aqui é a cozinha, né? onde normalmente os estudantes vêm, tem os fogões, né? os fogões elétricos. Aqueles têm a oportunidade de cozinhar, temos o micro ondas também, podem aí ter uma comida. E a partir daqui, nesse caso, abrir temos a vista para fora como podem ver dá para ver fora e a universidade está lá a universidade está lá mas aquela lá é a universidade de medicina né? é, então está tudo bem perto Eu sei. então aqui é a cozinha né Tem os lavatórios e tudo mais e temos aqui o lavatório também Onde os estudantes podem, nesse caso, lavar os dentes e tudo mais. E uh, então, alguns também podem estender algumas roupas aqui, mas não é, não é permitido, na verdade. Mas eles já insistem, né? E pronto, acabam fazendo a própria roupas deles aqui. Então, conforme eu estava a explicar, no corredor, né? Em todo o corredor, temos o lavatório, temos uma cozinha e temos um quarto de banho né? aqui já é para aquelas necessidades aquela necessidade bem grandes conforme podem ver, aqui é para necessidades bem grandes yeah. então é basicamente isso pessoal este é o dormitório nessa né? casa né? ah, da universidade da amizade dos povos UDN deixa eu virar aqui a câmera, então é basicamente isso ah, é o dormitório, espero que gostaram do vídeo, né? espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, que é a primeira vez aqui no meu canal, meu nome é David PJ, estou angolano na gringa né? e estou aqui a tentar, a, a tentar mostrar como é que é os dormitórios da Universidade né? UDM, que é a Universidade da metade dos Povos. Então pessoal, olha só para uh, clarificar também, né? que tem muitos tipos de dormitórios, tem Uh, tem este dormitório que é, o, que é um dos mais baratos, tem outros onde só de duas pessoas, uh, chega a ser um pouquinho mais caro e também tem outro né, que vives três pessoas, ou simplesmente uma pessoa num quarto só, e o preço também é outro. Então há muitos tipos de dormitórios com preços diferentes, acho que depende do teu bolso. Quanto maior for o teu bolso, você vai poder usar bem um dormitório existe, mas Opa, Mais vale nesse caso porque. Mas a Luz ver, não desce, né? que não, tem muito, né? não é muito caro, né? é bem barato, porque a maioria do tempo você não vai passar no dormitório. Se dormitório é só ir para dormir. A maioria, a maioria do teu tempo você vai passar na universidade, a estudar, toda hora a corte corre, então não vai ter muito tempo de ficar no dormitório. Então não vale a pena comprar um, e pagar um bem caro e depois você não vai passar o tempo lá. Então é basicamente isso, pessoal. Estamos juntos.